Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças eles voam alto como águias, eles correm e não ficam exaustos eles